Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de leão. Já peguei aqui o tarot, então vamos lá. Vamos saber como está o momento de leão e qual mensagem precisa ser transmitida.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 Leão, tem uma ligação com o passado que atrapalha o seu momento atual, a sua prosperidade. Pensando no passado ou em tudo que passou, você encontra tédio, porque é como se estivesse repetindo uma rotina onde não há novidades. É o momento para se manter neutro, deixando o passado e o futuro quietinhos um pouco. E apenas observar, olhando o mundo em suas mãos, através do momento presente, você não tinha e ainda não tem todas as informações das coisas e momentos que escaparam de suas mãos. Então, não se culpa, porque poderia ter tido outras atitudes, mas será que o resultado seria mesmo diferente do resultado de agora? Ou será que, de qualquer forma, teria escapado de suas mãos? Percebe? Então, não se culpa, porque isso gera o não merecimento daquilo que você quer. Tudo está dentro de você e não fora. Você tem o um solo fértil, maturidade, foi coroada com infinitas possibilidades e oportunidades. Então, por que gastar energia tentando mostrar o seu valor? Tentando provar algo ou se envolver em competição para trazer esse algo de volta? Porque às vezes ficar ali falando, provando, não basta. Você tem que fazer por você. Porque aí a pessoa vê, acredita na justiça divina que faz o melhor para ambas partes. O que você não consegue resolver, solta internamente. Soltar não é desistir, mas acreditar que você pode receber por outros meios, em outros momentos, sem que precise ficar em uma briga sem fim. Se mantenha em equilíbrio, em meio ao caos. Deixe o outro pensar que ganhou, tudo passa e é temporário. Mas a justiça divina é atuante pela eternidade. Vai ter um resultado justo no devido tempo. Limpando isso, você conseguirá assumir a direção da sua vida, vencendo as incertezas com liberdade. E foco total no seu objetivo. É você fluindo com a vida, acreditando que o melhor sempre acontece. Porque existem leis universais. Nada é solto ao vento. E aí, nessa fluência, você alinha ah, sentimento, pensamento e vibração. Trazendo de volta estabilidade e prosperidade de modo completo. E trocando, apego ao passado por aprendizados. Medo de perder em compromissos benéficos por você. Se manter no bem-estar, cuidando de você, fazendo algo que gosta e vibrando alto. Para aí sim, atrair o que você quer, estando com a energia boa. E vamos trazer também... Uma mensagem com oráculo. Então, vamos lá. Vilão, você pode sempre reescrever a sua história. Não desista de você ou perca a esperança. Você pode virar a página e escrever uma nova história com base naquilo que você quer. Olha, gente, se vocês querem alguém do passado, é o momento para cuidar da energia de vocês com muito carinho, mudar a sua vibração. Porque aí lá na frente você vai se encontrar com essa pessoa. E vai ser um novo momento. Não tem como ser no velho momento. Para casa. Convide-se para o um encontro. É o um momento de você curtir a sua companhia, tomar um café, vestir uma roupa confortável, apreciar. Os pequenos detalhes da natureza, curtir mesmo você, se apreciar. Porque aí, quando o passado bater na sua porta de volta, ou aquele resultado justo, ou aquela prosperidade. Quando as portas se abrirem para você, você vai estar muito bem para receber, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!